Fala galera, sejam muito bem-vindos. Começando aí a live de domingo para vocês. Entrando no ar a live de domingo. Sejam muito bem-vindos. Fala Henrique, tudo bem? Grande coach Messias, tudo bom galera? Beleza aí, sejam muito bem-vindos. Hoje. Nós vamos dar um giro por alguns assuntos até chegarmos ao assunto principal, que é a, a seletiva é, brasileira. A gente vai detalhar algumas informações. E olha, tem novidade, hein, galera? Tem bomba, viu? Tem bomba, tem bomba. Tem notícia boa aí, viu? Tem furo, tem furo. Tem furo na live de hoje. Exclusiva aí da live do coach pra vocês sobre a seletiva. Daqui a pouco, baita notícia mesmo, hein? tem furo, tem furo, tem boa, daqui a pouco, tem exclusiva. Primeiro, a gente tem que abrir a live dando os parabéns a Ana Marcela Cunha, excelente resultado, vitória, na prova dos 10 quilômetros que abriu a temporada uh, no sábado, foi em Doha, no Catar, Qatar Catara Beach, é, em, é, a fina Marathon Swim Series está programada, a primeira etapa aconteceu, 99 nadadores presentes, Ana Marcela liderou a prova, grande parte, aliás a pior colocação nas cinco voltas de dois quilômetros da Ana Marcela foi terceiro lugar, então ela realmente estava muito bem, eu até fiz um artigo hoje na Best Swimming, e convido a vocês para que Ana Marcela estava com a prova na mão o tempo todo, tipo, sabe que ela controlou o tempo todo, e o final de prova foi um final de prova muito disputado, até coloquei a, graças ao treinador brasileiro Gustavo Pisa, que trabalha lá em Doha, ele me mandou o vídeo da chegada e eu coloquei né, o, o vídeo no, no Instagram. Depois eu até dá dar uma conferida no vídeo que tá bem legal. E foi um detalhe mesmo, ela poderia ter perdido ali. E um detalhe da prova é que, se você observar os parciais da, da Ana Marcela durante a prova, você vê que ela nada em controle nas voltas, né? E faz um sprint muito forte no final ali e acaba ganhando. Inclusive a... a, a alterna-se nas, nas cinco voltas, ela dá uma, uma controlada bem legal e mostra exatamente uh, não só, uh, vamos dizer assim, a boa fase que vive a Ana Marcela, mas principalmente o, o, a autoconfiança que ela tem, né? um trabalho muito bem feito pelo treinador dela, o Fernando Cossente. Ela confia muito no trabalho, ela confia no taco dela mesmo, porque ela reduz na segunda e na quarta volta ela dá uma reduzida considerável no ritmo, né? deixando as outras se aproximar, né? E uma das coisas que tem, eu vi que o Guilherme Costa acabou de entrar aí, Águas Abertas é diferente em relação à piscina, né? Porque em piscina você nada e procura fazer o teu melhor tempo, nas Águas Abertas você não precisa fazer o teu melhor tempo, você tem que simplesmente ganhar dos outros, então nas Águas Abertas é uma luta, é uma luta que você pode dar, o, o, o, o nocaute no primeiro round ou deixar para decidir no final e, e isso é uma coisa muito interessante e ela cada vez mais ganha mais confiança, é uma nadadora muito diferenciada né? essa quarta vez que a, a prova é realizada em Doha no Qatar ela ganhou duas vezes com uma vez em segundo uma vez em quarto lugar, sensacional quero falar também do Alain e quero falar o seguinte, duas coisas né a primeira delas é 27º lugar Pro Alain do Carmo, é lógico que não é um bom resultado. Mas tem todo um contexto que precisa ser detalhado. Primeiro, o fato do Alain ter sido o único governador brasileiro que já foi para Jogos Olímpicos né, duas vezes, tá com mais de 30 anos de idade, é um cara que ainda continua investindo do bolso. O Alain continua botando do bolso. O Alain viajou para Doha com o dinheiro dele, galera. <risos> Viajar para o Qatar com o dinheiro próprio para treinar. Então, olha, é um cara que investe na carreira dele, então eu preciso dar esse crédito para ele né? e eu acredito muito no Alain eu acho que o Alain é um cara muito forte é um cara de uma condição muito boa eu vou, já já falar uma seletiva brasileira mas uma coisa em relação é que é, o masculino do Brasil, incluindo todos os nadadores, em, em relação aos nadadores da América do Sul e a relação, relação ao mundo, nós estamos vivenciando um momento muito difícil muito difícil, porque nós corremos o risco de acontecer em Tóquio a mesma coisa que aconteceu em Londres, quando nós não tivemos nenhum nadador nos 25 da prova. E olha, não é impossível não, talvez até bem provável neste momento. Para vocês terem uma ideia, no sábado, é, tinha um, o Alô chegou em 27º. Seis dos dez nadadores classificados estavam lá. Seis. Seis nadadores já classificados para Tóquio estavam na prova. Todos ganharam, do Alan, todos estavam entre os 27. Aliás, os três primeiros colocados são três nadadores que estarão em Tóquio. Só que além dos seis, né? Aí vamos ter, nós temos aí 21. A Alan chegou em 21 nadadores. Nós vamos tirar aqueles que pertencem a países que já têm atletas classificados. Só que o problema é que tem três nadadores das Américas e aí especificamente da América do Sul que chegaram à frente do Alain o Davi Farnaco da, do Equador que chegou em 17º o Ivo Cassino argentino que chegou em 18º e o Esteban Ederica que chegou em 22 e aí o Alain em 27º e eu faço esse, esse, esse destaque porque no dia 20 de março nós teremos a seletiva brasileira nós vamos apontar, apontar dois nadadores. Esses dois nadadores vão disputar a prova do dia 29 de maio em Fukuoka, no Japão. E lá em Fukuoka, nós temos para classificar que ficar entre os nove primeiros lugares, que é difícil, não é fácil, ou ser o melhor das Américas. E pelos resultados, não só de ontem, mas desses últimos anos, não tem sido fácil. Vou apenas dar esse alerta para vocês. O Canadá, não esteve nessa prova no sábado, os canadenses estão treinando em casa, e os canadenses, inclusive, não vão fazer seletiva, os canadenses não vão fazer seletiva para apontar a seleção, os dois nadadores que irão para a seletiva de, de, de Fukuoka, então eles indicaram, eles fizeram uma indicação, o que, que eles pegaram? Eles pegaram os dois nadadores que têm tido melhores resultados ultimamente, e mandaram, e estes dois nadadores estiveram no Mundial de, de, de Guangzhou, que foi o Fan Hao Li, que ficou em 17º, um canadense, e o John McClain, que ficou em 24º. Só para lembrar, o Alan, no Mundial de Guanaju, ficou em 33º. Então, realmente, é um problema muito difícil para o Brasil. Né? Eu, eu tô aqui torcendo muito para que as coisas aconteçam, né que as coisas se dêem bem, mas realmente não está fácil. Sobre a prova da, das águas abertas muito boa a decisão da CBDA em fazer uma coisa menor, uma coisa mais privada, vai ser na cidade de Piraí, não é Barra do Piraí, que inicialmente eu até cheguei a anunciar como Barra do Piraí, não, não é, é Piraí, que é ao lado, é uma cidade ao lado, é até mais próxima do Rio de Janeiro, 95 quilômetros, é, é uma propriedade particular, então vai ser totalmente fechada, só vão entrar os 13 nadadores que, estão, que estarão na disputa, a intenção é fazer cinco voltas de 2 quilômetros ou 4 voltas de 2,5 meio. Uh, tem um pessoal que já treina nesse lugar, aí quem conseguiu essa essa, uh, essa oferta foi feita através do Arthur Pedrosa, quem não conhece o Arthur Pedrosa foi um grande nadador de merda um grande nadador de peito e atualmente um excelente nadador de águas abertas, foi o Arthur Pedrosa quem intermediou, e, aliás o Arthur Pedrosa é árbitro fina de águas abertas e, e a equipe treina nesse lugar, é um lugar muito bacana, eu cheguei a publicar vídeos e fotos do lugar, vai acontecer no dia 20 de março, todos os protocolos garantidos, teremos uh, uh, o, o, a, todo o congresso feito de forma uh, virtual, então, para aí nós apurarmos quem serão os dois atletas, né, que poderão disputar, que deverão disputar a seletiva internacional no Japão no dia uh, 29 de maio. E foi essa data do dia 20 de março, ela atende e não prejudica os atletas que estão se preparando para a seletiva de natação né, porque dá um mês de diferença em relação à seletiva da natação que acontece de 19 a 24 de abril no Maria Lenk e ela também, ela Talvez a pessoa que mais... tem a galera do Sul-Americano, que viajaria logo na sequência, né? A galera nada, a seletiva e vai pro Sul-Americano. E aí ficou apenas o Alain. Mas o Alain disse, não tem problema. Eu vou pra dor e volto. Cara, e essas coisas não é qualquer um que faz, não, viu, gente? Essas coisas é... Oh, é, é... A gente tem que, tem que tirar o chapéu. Não sei se o alan vai pegar a vaga. Não sei se o alan vai se classificar. Mas ele precisa ser aqui mencionado de uma forma... Uh, in incrível pelos resultados que ele fez, pela tudo que ele já fez pela, pela modalidade. Né? Vão, vai ser uma prova lindíssima dia 20 de março. Tomara que, que se consiga fazer uma transmissão, ainda não é algo de, muito fácil fazer uma transmissão de águas abertas no dia 20 de março. De, Piraí para apontar quem são os dois nadadores entre os 13, dois irão uh, para a prova internacional em Fukuoka no Japão. Uh, ontem, inclusive, ontem, inclusive, o, o próprio Alain quando participou da, da, do Encontro Nacional dos Técnicos, ele entrou no meio da palestra do João, ele mencionou algo sobre o Marco Antônio Olivier, que foi quem ganhou a prova no sábado. E eu concordo inteiramente com a viu? Eu acho que atualmente, é aquele, da mesma forma que eu acho que no feminino é a Ana Marcela, no masculino, para mim, é o Marco Antônio Olivier. Não é, não quer dizer que é o melhor nadador do mundo, que é quem vai ganhar a medalha dos 10 km em Tóquio. Como nem ela, como nem ele. Eu tô apenas é aquele que tem a maior regularidade nesse momento. Marco Antônio Olivier tem estado em todos os pódios das provas que tem nadado, muitas vezes ganhando, ou quando não ganha, chegando muito próximo. Como a Ana Marcela. Então eu acho que o que eu identifico atualmente na Ana Marcela no feminino, eu encontro no Marco Antônio Olivier no masculino francês. Falar um pouco de Vasco. Vasco. Quero falar um pouco de Vasco, porque fiz um editorial... Até o, o Guga Chaca até mandou os parabéns pra mim, que tinha gostado bastante do editorial. Quero dizer uma coisa a vocês. É, primeiro, que eu acho que... Uh, uh, quando você tem um problema, você tem que enfrentar o problema. Você simplesmente fechar o problema, jogar todo mundo um pra rua, não vai resolver. É, a, embora você é, soe muito bem, fazendo uma economia de 40 milhões de reais você fechando os departamentos, quanto você vai deixar de arrecadar? Vocês, quantas pessoas uh, não vão estar uh, no, no, nas dependências do Vasco? Nós estamos falando de, de equipe de natação, de jovens, quantas pessoas deixarão de ser torcedores do Vasco? Deixarão de seguir o Vasco? Então eu, eu fico assim um pouco... Uh, sabe, tipo, eu acho que, a, que, a, que o Vasco, de uma forma ou de outra, é que os esportes olímpicos precisam ser autossustentáveis certíssimo, concordo inteiramente, o Flamengo entrou com esse projeto e o Flamengo hoje mantém esse projeto quando o, o, o, o, o Bandeira de Melo foi o presidente do clube ele sofreu um bocado pra, com relação a isso, ele implantou esse sistema e esse sistema está funcionando, tanto é que em 2021 o Flamengo foi o clube que mais investiu, então tipo eu acho que o Vasco se ele queria realmente se ele queria realmente encontrar a solução para os esportes olímpicos, a solução não era mandar embora. A solução era, vamos nos reunir, vamos cortar isso, fazer isso, fazer isso, um projeto assim, chama um grupo de trabalho e monta. Eles vão dar todo mundo para rua. Sabe o que vai acontecer? As escolinhas vão revelar nadadores que vão sair do Vasco, não vai ficar ninguém de novo, vai demorar um tempo todo. Cara, e foi... Pô, e eu tipo assim, eu, eu, eu não sou a favor... Eu acho que o sistema clubístico... No Brasil ele vive uma crise enorme e cada vez está mais difícil para você ter o que tínhamos antigamente. Não há como você repassar para o associado normal as despesas dos atletas. Gente, acorda! Alguém tem que pagar essa conta. É, então seja através dos projetos, das iniciativas, de produtos licenciados, de patrocinadores, seja o que for, mas as famílias até lá vão ter que bancar. Não há como você transferir isso para o sócio. O sócio não vai pagar. O sócio tem outras preocupações. E o clube... E aí o presidente do clube disse que a prioridade do, do Vasco é o futebol. E sempre foi. Nunca mudou. Vai continuar sendo. Como é no Flamengo. Só que tem que ter alguém que... Gosto dos esportes aquáticos e trabalhe. Só que pra isso era chamar, fazer uma reunião, montar um projeto, montar uma estrutura, né? Corta algumas coisas. Vocês lembram que em 2012 para 2013 foram mandados embora Nicolas Santos, César Cielo, Henrique Rodrigues, Léo de Deus? Pô, o Flamengo acabou. Não é isso? Em 2021, o time tá aí, um time de novo. Gradativamente montado, bem organizado, bem estruturado. Esse, isso é uma, é, uma, é uma questão de organização. O Flamengo errou lá atrás, errou lá atrás também. E, e outra coisa, gente, não, tá, não tem como você esperar que as coisas vão ser sempre de que os clubes têm que bancar os, os jovens atletas, que o atleta mirim não pague natação, viaja para todo o Brasil e o clube paga. Quem vai pagar por isso? Um dia essa conta chega essa conta está chegando, gente. Faça um levantamento hoje, você vai encontrar hoje, hoje, eu digo... Não digo menos, 80% dos nadadores competitivos deste país, 80% dos nadadores competitivos deste país, neste momento, pagam mensalidade para competir, para uni uniforme, para viajar. 80%. 80% dos nadadores deste país. Se você não se identificou, se você pertence aos 20%, celebre! Porque a cada ano, esse percentual está diminuindo. A cada ano... O é, é, é, ano que vem vai ser 19, 18, 17... até ó, só olhar os próprios orçamentos... Ó, o coach Messias está dizendo que é 90%. Talvez, você tenha razão. E olha, vou dizer mais... Até mesmo os clubes que bancam... Estão bancando menos. No Grêmio Náutico União, por exemplo... Os atletas já pagam mensalidade, até a categoria infantil e juvenil já estão pagando. E, esse, e, gente, isso não é um absurdo, isso é uma tendência. Só que nós temos que nos preparar para isso. A gente não pode ver equipe sendo fechada como a equipe do Vasco está fechada e a gente ficar quieto e achar que está tudo certo. Não pode, não pode, não pode mesmo. Grande Ricardo, tudo bem, gente? Falar sobre a Grã-Bretanha aí, ó. Falar que campeonato sul-americano, vou entrar na seletiva da natação. Falar sobre o sul-americano começa na terça-feira. Olha aí, terça-feira começa a seletiva, o sul-americano em Buenos Aires. E até, até uma, uma, uma informação para vocês, hoje eu não iria fazer a live porque eu iria viajar. Eu iria para o sul-americano, mas acabou... Não, não vou conseguir viajar por conta do, do, do Covid, não estou com Covid, até fiz o, o PCR, fiz o teste rápido deu negativo, mas demorou para sair não consegui o voo que eu tinha que fazer então não irei, irei fazer a cobertura daqui, e mais, lhe aviso logo gente, competição vai ser transmitida em pay per view 25 dólares essa competição vai ser transmitida 25 dólares é o custo mesmo eu sei que é pesado para 25 dólares, mas aí eu vou logo antecipando para vocês, vá logo se acostumando, porque esse é o futuro, gente, não tem como, não... Então, tem, tem gente que, que é torcedor, que, que vibrou muito, que acabou né, a exclusividade da Globo com, com o Flamengo, exclusividade... vá logo se preparando, porque a TV Comembol, vá logo se preparando, que o, o, o... daqui para frente, gente, vai ser tudo na base do do Pay Per View, preparo a carteira aí que estamos a caminho disso vamos falar de seletiva aliás, hoje viajou a equipe brasileira viajou para o, o, o campeonato sul-americano, viu, a galera viajou teve um problema via... para embarcar que foi o seguinte até conto para vocês a na hora do embarque apareceu uma taxa que não estava prevista, que era uma taxa de embarque lá da, é, com relação a um processo de, de, de migratório, e eu sei que a CvD acabou tendo que pagar, e R$200 por pessoa, aí você vai dizer, R$200 não é nada, Sim, mas quando você tem uma delegação de mais de 100 pessoas, para uma, uma entidade que não tem dinheiro, você já começa a, a sofrer um pouquinho, né? mas deu tudo certo, todo mundo viajou, todo mundo embarcou, a galera tá lá pronta para disputar o Sul-Americano. Começa na terça-feira. A gente vai ficar ligado todos os dias aqui. Vamos falar de seletiva, então. Confirmado, seletiva da natação brasileira. Começa de 19 a 24 de abril. É, eu sei que tem gente pedindo para eu falar do, do da pessoal da Grã-Bretanha. Teve competição na Grã-Bretanha esse final de semana. Teve competição na Holanda. Mas eu quero entrar logo na seletiva porque é um assunto que vai me tomar um pouco mais de tempo. E eu tenho uma novidade, viu, galera? Tem um furo aí para vocês em relação à seletiva. Em primeiro lugar a CBDA uh, fez uma re reformulação dos critérios de participação do evento. Aliás, essa, esse, esses critérios que foram reformulados e foram anunciados essa semana, eles foram feitos de, ou, em forma conjunta. O que quer dizer isso? A CBDA, junto com o COB, departamentos técnicos e médicos, sentaram e desenvolveram não só esses critérios uh, de convocação, de participação no evento, como também os protocolos médicos, que ainda não foram apresentados. Então, nós ainda vamos ter algumas exigências médicas que serão uh, necessárias para a participação do evento. E vocês lembram que o, a seletiva anteriormente estava marcada onde todos os atletas que alcançassem as marcas do índice de competição participariam do evento. Agora, nós tivemos uma reformação completa em relação à a, a, a, a competição, uma reformação muito grande em relação à competição, que é... Uh, algumas coisas precisam ser abordadas aqui hoje, né? então eu vou uh, delinear cada uma delas com vocês, né? é, primeiro que essa decisão, ela não, ela não foi uma decisão isolada né? uma, ela não é uma decisão também meio fora do, do, do contexto, até para vocês terem uma ideia é, nos Estados Unidos o, o, a seletiva americana foi dividida por dois né? então nós temos uma seletiva onde participam somente os 38 melhores tempos de cada prova e uma outra seletiva que participa todo mundo. Essa participa todo mundo, saem dois nadadores que entram na seletiva da semana seguinte e formam 40, que dá cinco séries de oito. Então, a seletiva americana terá cinco séries de oito atletas. Essa foi implantada nos Estados Unidos. No Canadá, a mudança foi ainda mais radical. No Canadá, primeiro, eles anteciparam a convocação de seis atletas, seis meninas que tinham tido bons resultados e medalhistas no Campeonato Mundial de Gojus, elas não precisam, vamos dizer assim, confirmar suas vagas na seletiva, né? então já correndo o risco de podendo acontecer alguma coisa, e limitar a competição a duas séries, somente os 20 melhores atletas por prova vão disputar a seletiva caradense, né? e aí é uma, é uma convocação por convite, é, o que, que eles fazem? Eles fazem uma lista dos melhores atletas, chamam e vão completando as duas séries. Completou duas séries de 10 e acabou. Bom, aí nós chegamos agora para o Brasil. Né? O Brasil, até então, nós, até essa semana, não havia feito nada. É apenas mantido a, a data e, e, e o que, que ele foi feito agora. As mudanças, elas, elas são algumas mudanças que eu, que eu preciso detalhar com vocês e até mesmo para explicar cada uma delas. Primeiro, nós não vamos ter contagem de pontos. O que quer dizer isso? Não existe troféu Brasil, não existe entrega de troféus, não existe clube campeão. A, a seletiva, ela é será somente seletiva. Então, por e qual o motivo disso? É que quando você elimina a competição por pontos, a disputa, você não está realizando um evento, você está realizando uma seletiva. Junto às autoridades, você tem um pouquinho mais de... Uh, vamos dizer assim, uh, de poder em manter o evento até porque uh, existe um risco muito grande de que o evento venha a ser cancelado então na medida em que você não está fazendo um campeonato e sim uma seletiva que precisa ser realizada porque o Brasil vai participar da Olimpíada e tudo mais acontece a cada quatro anos então aí você ganha um pouquinho de força então esse é o primeiro aspecto nós não temos uh, a, a contagem de pontos por conta disso Medalha? Não, não tem medalha. Não tem medalha. Não tem medalha. Não, não tem medalha. A informação que eu tenho é não haverá medalha. Não, não haverá medalha. É. Segundo, no máximo 120 atletas. O que quer dizer 120 atletas? É o máximo calculado, né? A comissão técnica do COB, comissão técnica da CBDA, sentaram-se e encontraram é, uma forma. De, de chegar a um número que seria aceito pelas autoridades governamentais e, e, e de saúde. Então, esse número mágico foi 120. E para se chegar a esses 120, foram feitos alguns cálculos, né? Então, a, a primeira delas foi é, de estabelecer todo atleta que tem o índice B, ele participa da competição. Então, todo mundo que tiver o índice B, que são esses índices B que estão... Então lá no, no, no, no programa, isso é fácil de encontrar na internet. Você tem o um índice B, você está dentro da competição. E outra, eu tenho o índice B só no 50 livre, mas eu posso nadar todas as provas. Mas eu tenho que ter o um índice B. Existirão provas onde você não tem o um índice B, certo? Existirão provas onde você não tem o um índice B. E aí é onde eu vou entrar agora. Primeiro... Excelente levantamento, até vi. Ele estava aí, o Daniel Tacato, nosso super estatístico, o maior estatístico da natação mundial. Ele fez um levantamento e ele encontrou, eu acho que são 97, 96 ou 97, eu não tenho certeza agora aqui, atletas, até publiquei, convocados, convocados não, com marcas garantidas para a seletiva. São, são atletas B, com a, com a marca B. E dessas provas, a prova do 100 livre, ela tem 21. Nadadores. Então, 21 nadadores no período... 92, Takata tá, tá me dizendo aí. 92. Obrigado, Daniel. Então, você tem no período de 1º de março de 2019, que começam os índices a 31... 1º de janeiro de 2019 a 31 de março de 2021, você tem 92 nadadores com marca B. Então foram 21 nadadores que nadaram o 100 livre abaixo dos 50-03, né? Ainda bastante nadador na prova dos 200 livre, que é um 50-23, são 17. E outra prova que também é, chama atenção é o 100 borboletas, 53-52, que tem 12 atletas, e o 100 pei, e o 50 livre também, 22-67, que são 12 atletas, né? Aí, quando a gente vai partir para as mulheres, é onde você vai encontrar o Pedro Baldo está perguntando se os que pararam. Não, os que pararam foram eliminados. João De Luca foi eliminado, Manuela Liri foi eliminado, Caio Mars foi eliminado. Esses atletas que, que a gente sabe, né? Tem muitas vezes atletas que a gente... 50 Livre tem 12. Então é o seguinte, no feminino, a prova que tem mais mulheres com marcas B é os 1.500 metros na do Livre, que tem 7. Certo? Por sinal, uma prova que eu acredito que até duas devem fazer a marca A, né? Aliás, temos uma com marca A. Bom, aí tem o seguinte, já já eu vou dar o, o furo, galera. Como tem algumas provas que tem menos nadadoras, por exemplo, os 400 medley feminino só tem uma, o 200 borboleta feminino só tem uma e o 100 peito feminino só tem uma. O que a CBDA fez? E aqui uma coisa interessante, que lembra que eu já tinha falado sobre natação feminina aqui, né? que eu sempre disse, que eu não acho que as mulheres tinham que ter condições iguais, e sim condições especiais, pois foi dada às mulheres a condição especial, porque essa vantagem dos quatro atletas por prova, ela não se aplica aos homens, ela só se aplica às mulheres. Então, essa condição especial foi dada às mulheres. Então, todas as provas do feminino terão pelo menos quatro nadadoras. Assim, as provas que tem menos de quatro nadadoras, o 200 livre feminino tem três com índice... Vai chamar a quarta do ranking. 400 livre tem três quints e vai chamar a quarta do ranking. 100 costas tem três quints e vai chamar a quarta do ranking. 200 costas feminino tem três quints e vai chamar a quarta do ranking. Os 100 peitos, 200 borboletas, 400 medley tem uma, vão chamar as próximas três. E por fim, os 200 peito que tem duas, os 200 medley tem duas, vão chamar as próximas duas para completar as quatro. A informação que eu tenho para dar, que eu acho que é muito boa, vai ser oficializada, que a CBDA entendeu o que é de grande interesse para todos aqui, é o seguinte, os 100 metros Nado Livre, onde temos 5 nadadoras com índice, e os 200 metros Nado Livre, onde temos 3 nadadoras com índice, vai ser ampliado, atenção gente, vai ser ampliado para top 8. Isso é uma baita notícia, gente. 8 melhores tempos do 100 Livre, e oito melhores tempos dos 200 livres serão chamados para compor os revezamentos, a briga do revezamento, baita notícia, hein galera, Aí, baita notícia, isso está sendo discutido, Já, baita. isso é muito bom, isso é muito bom, essa notícia não é boa, ela é espetacular, isso é... ela é top do top do top, isso vai ser oficializado, vai ser publicado, né? Mas já está sendo discutido e já ganhou. E pô, eu, quando eu soube hoje, eu achei o um negócio assim fenomenal. Para mim foi a segunda grande decisão da CBDA, Já já eu digo para vocês, para mim qual foi a primeira. Mas é uma baita notícia. Todas as meninas até o oitavo do 100 livre, 200 livre. Notícia boa, né, galera? Sabia que vocês iam gostar? Vamos para frente. Bora lá. índice B já expliquei. Mínimo quatro nadadores por prova, já expliquei. Aí tem uma pergunta que é eliminatórias e finais, né? Então vamos lá, toda prova tem eliminatória e final, você sabe que para você se classificar só contam os tempos da final. para que que você vai nadar a eliminatória? Aí tem vários motivos, entre eles são, primeiro, as piscinas estarão fechadas para quem nada no dia. Então, por exemplo, se eu nado os 200 peitos... Eu, eu, eu, eu, e na eliminatória tem quatro meninas, e a gente não nada na eliminatória, você não pode nadar na, usar a piscina de manhã, então você não vai nadar na competição, na, na piscina de competição, e eu só nada essa prova, então eu, eu fico sem o contato com a água, e muitas vezes, todo mundo é técnico de natação, e aí está cheio de atleta, é bom sentir a água, e até mesmo o balizamento da manhã para tarde, você vai fazer um balizamento mais justo, eu quero nadar na raia do meio, então, a eliminatória final é algo que é positivo, até, até por uma informação, nos Estados Unidos, até mesmo as competições locais, competições pequenas aqui, que tem menos de oito atletas, se disputa as eliminatórias e as finais, porque há o conceito do americano é de que quanto mais eu nadar, melhor é o meu melhor resultado, o americano é acostumado a fazer resultado em eliminatória, né? então é totalmente justificável fazer a eliminatória final, acho que é uma grande decisão também está confirmado isso, sem estrangeiros não pode participar estrangeiros. Não pode participar nem os, os estrangeiros que chegam na, na sexta, competem e vão embora na segunda, e nem os estrangeiros que moram no Brasil. Né? Então, os nadadores estrangeiros que nadam em Minas, no Flamengo, no Grêmio Náutico União, que não são nadadores esportivamente brasileiros, não podem participar da seletiva. E aí, a decisão, ela é, é uma decisão sanitária, é né? uma decisão de controle de, de, de saúde é um controle de saúde, por isso os atletas estrangeiros não poderão participar, não terá tomada de tempo, não terá nada, ok? vamos lá, restrição do, de, de circulação, uso de piscina sem público, né? nem público nem familiar, nem amigo, nem primo né? nem, nem hum, psicólogo particular, fotógrafo particular, não, não vai ter não vai ter né? e, e, há uma tendência muito grande de uma restrição de acessos enorme as, os clubes terão, uh, encaminharão suas comissões técnicas a serem uh, aprovadas ou não pela organização, já fiquem sabendo disso, porque há um controle disso, não adianta nada, não, não faz sentido, não faz sentido, aí vocês vão lá de comigo, você tirar um nadador e uma nadadora na competição para botar um psicólogo, uma nutricionista, não, não, não, não cabe, né? Não era melhor ter, ter deixado os nadadores na borda, né gente, então, é, e é um esforço para todo mundo, a cobertura de imprensa vai ser remota também, gente, não vai ter jornalista circulando lá não, vai ter algum ou outro lá, mas é tudo, as, as pessoas têm que entender de que nós estamos vivendo uma, uma guerra, cara. isso é uma guerra, nós vamos ter que, temos que nos adaptar, né, e eu, e eu de novo, se era para ter, desculpa meu amigo, gosto muito de ti, mas eu queria ter mais atleta e não, e não você por aqui, ok? Essa é uma informação importantíssima para todos. Vamos lá. Agora, ainda sobre a circulação de atletas sobre a piscina, vai haver um controle em relação à piscina principal, né? Um, um, um limite de nadadores para para controlar, para a ideia é, gente, é aumentar ao máximo a capacidade, não de garantia, mas de minimizar os riscos de contágio a preocupação toda aqui é oferecer um pouco mais de segurança aos atletas, esse é, esse é o grande ponto aqui, transmissão, sim, sim, teremos transmissão, tanto das eliminatórias quanto das finais, não sei ainda por que canal, não sei ainda por que é, é, meio, mas pode ter certeza que se, tudo, tudo será transmitido, tudo será transmitido, até porque tem que ser transmitido, né? até porque se você vai tirar o público, como é que você não vai oferecer a transmissão, ok? Vamos, agora eu quero falar uma coisa sobre é, os protocolos de segurança né? os protocolos de segurança serão ainda a ser divulgados, que é o fato de que você vai ter que apresentar o exame aquela coisa toda, mas tem uma uma, uma, uma informação muito importante que é em relação a quem tentar que estar positivo antes da competição então a partir do dia 19 de março, exatamente 30 dias antes da seletiva é, abre-se essa exceção é a exceção de repescagem, o que quer dizer isso? vocês lembram que o, o, o Brandon foi para Portugal e ele testou positivo e ele ficou um bom tempo se recuperando, ele sentiu e teve dificuldade para voltar a competir e tudo mais depois lá pelo meio da ISL que ele entrou em forma, então a CBDA, e aqui galera, aqui eu, eu, eu, eu tiro o chapéu porque quando eu vi essa regra eu não entendi e depois que eu entendi, cara, isso é um negócio espetacular, isso não foi feito em nenhum lugar, em nenhum lugar nenhuma seletiva internacional fez o que a CBDA está fazendo nenhum, o que é? Eu explico para vocês, se um atleta testar positivo depois do dia 19 de março, antes da seletiva, ele tem 24 horas para comunicar a CBDA mandar o teste dele automaticamente ele está isento de participação na seletiva, ele não precisa participar na seletiva ele não tem a obrigação de participar na seletiva. Se ele se recuperar, ele até pode participar. Mas, se ele sai da seletiva, ele não perde o direito de disputar a vaga. Ele vai fazer uma tomada de tempo, a ser marcada pela CMDA, no Maré nas mesmas condições que foi oferecida para todos os atletas. Então, gente, e essa... É, é, cara, quando eu vi isso aqui, e eu vou dizer para vocês, eu não entendi. e Depois, quando eu, eu, eu recebi a explicação, eu achei um negócio, assim, espetacular porque é uma forma de você é, reconhecer que nós estamos vivendo um momento de, muita, de uma crise gigantesca então a oportunidade de alguém testou positivo acabou minha seletiva, nada disso te recupera, depois você vai fazer, fazer a, a, a seletiva individual a ser marcada pela CBDA, então foi um negócio olha, nota mil, porque eu acho essa foi para mim um negócio muito, muito, muito bacana mesmo é, em relação a tudo mais, bom, ainda foi, achei, achei pra dizer a vocês que foi sensacional, aqui agora quero destacar pra vocês uma coisa muito bacana que é o fato de uh, eu já já eu vou começar a ler as perguntas de vocês aí é, é, é, é, é o fato de que tá bom coach, tá bom coach, vamos falar, você acha que isso que as decisões foram boas que as decisões foram ruins gente, eu não posso achar uma decisão boa se você está tirando a oportunidade de os atletas participarem de uma seletiva nacional. Eu não posso achar bom. Mas, coach, você achou ruim? Eu não posso achar ruim se as medidas foram aplicadas por conta de uma situação que nós estamos sendo obrigados a fazer isso. N nós estamos num momento em que não é nem bom e nem ruim. É necessário. E neste momento, é, é, quanto mais a gente entender o processo, mais valorizar, mais entender que nós estamos numa situação muito difícil, a gente não pode se acostumar a morrer 2 mil pessoas todos os dias, e, e aumentando, será que a gente chega a 3 mil essa semana? Não pode, não pode, e, e aqui, eu, e essa semana eu falei com uma nadadora... Uma nadadora muito importante, ex-nadadora, por sinal, das melhores da história do Brasil. E eu comentava com ela algo que é necessário, gente. É necessário. Não tem como eu achar que isso aqui foi bom. Isso aqui é necessário. Então, e tem uma outra coisa que, que eu quero destacar a vocês. O risco de não realização da seletiva segue altíssimo. Segue altíssimo. Porém, quanto mais controles e protocolos forem estabelecidos, mais salvaguardando a oportunidade de realização você está. Então nós estamos aqui diante de uma situação que ela é especial e as medidas eram necessárias. Nós estamos num caminho que infelizmente é o necessário, não há como fazer outra coisa e ainda falo mais uma coisa que é importante aqui, mais uma coisa e aí é direto para ti garoto de 14, de 15 16, 17 anos ou menina de 13, de 14 de 15, 16 anos no qual fez um esforço enorme você fez um esforço enorme para conseguir o índice de participação do Troféu Brasil seria teu primeiro Troféu Brasil primeira seletiva olímpica e você não vai participar o meu recado para você é, primeiro, é que... Uh, uh, você pode postar o que você quiser nas redes sociais, isso aí é um direito seu, não tem problema nenhum, só que tem que uh, analisar. A CBDA não tá ligando para base. Pode até não tá ligando, mas essa decisão não tem absolutamente nada a ver com isso, até porque seletivo olímpico não é lugar de base. Seletivo Olímpica não é... E nunca vai ser lugar de natação de base. Quem vai para a seletiva olímpica só vai com um motivo. Para tentar uma vaga para a equipe olímpica, gente. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, não, não vamos porque... É, ah, mas eu, eu perdi minha oportunidade de... de, de a, a, eu sou da base. Você tinha chance de ir para a Olimpíada? Você, não, não, não. Então, não dá, gente. Não dá. Não tem como. <risos> seletivo olímpico é para ir para vaga olímpica a seletiva olímpica é para vaga olímpica e, por exemplo, na Grã-Bretanha na Grã-Bretanha, que eu esqueci de falar isso para vocês o Adam Pire não vai disputar seletivo olímpico você sabiam? o Adam Piri, o Luke Greenbank, o, o James Wilby mais um são quatro não vão disputar seletiva olímpico eles mudaram o regulamento eles mudaram o regulamento garantindo os quatro pra... porque existe o risco da seletiva olímpica britânica não sair então se a seletiva olímpica britânica não sair já garantiu os melhores atletas é, é, é, essa é a realidade na seletiva britânica nós também iríamos ter nós também iríamos ter o campeonato britânico júnior que iria apontar a seleção júnior para o campeonato mundial júnior e para o europeu júnior não vai ter mais já cortaram já cortaram, então tipo, gente, seletiva olímpica é pra quem vai pra Olimpíada, mas coach, eu acho que eu tinha condição, poxa, se eu não tinha nem a marca B, aí é mais complicado, né, é difícil, a Itália também fez isso, então tipo, gente, temos que entender aqui, né, e aqui eu não tô defendendo A e B não, até porque, quer ver uma coisa, quer ver uma coisa, eu achava, eu, coach, achava, Isso é uma opinião minha, viu, que a CBDA, até quando eu fiz a, a, a sugestão, a CBDA já até tinha discutido e até já tinha negado. Eles não me consultam para essas coisas, não. Mas eu dou minha opinião, como eu vou dar para vocês aqui agora. Eu, por exemplo, achava que o Bruno Fratos não precisava disputar seletivo. É a minha opinião. Bom, Coach, por quê? Cinco campeonatos mundiais consecutivos? Cinco? Na final do 50 livre? Três campeonatos mundiais consecutivos? No pódio dos 50 livres. Será que ele precisava disputar a seletiva? Eu, no, no atual sistema, no atual cenário, ele treinando nos Estados Unidos, eu diria: Bruno, você está convocado. Esse assunto, inclusive, chegou a ser discutido. Porém, decidiram que ele vai disputar a seletiva. Como eu disse a vocês, é uma, a minha opinião. Eu achava que ele não precisava, mas isso é a minha opinião. Eu sou coach apenas todo mundo tem direito a uma opinião, mesmo que seja uma bobagem. Pode até ser uma bobagem, mas é a minha opinião. Porque eu acho, eu identifico que ele está num nível diferenciado. Entretanto, a CBDA, junto com o Conselho Nacional, entendeu que não. Ele tem que disputar. E ele até quer disputar, segundo me disseram, não sei. Não tenho certeza. Mas ele vai disputar. Só que, por exemplo, já, como eu disse a vocês, na Grã-Bretanha mudaram o regulamento e convocaram os atletas. Na Itália adicionaram atletas, está aí o próprio Cafu que sabe. No, na, no Canadá, convocaram o Atlético exatamente enfrentando um novo cenário que nós estamos por conta da pandemia e essas adaptações todas então tipo a seletiva olímpica, aí é uma outra coisa que é importante, cara, importante demais isso aqui, viu, importante demais tá bom, coach, mas vai ter pouca gente na seletiva olímpica e daí? tu quer ir pra Olimpíada? e daí? Vai ter pouca gente? Pô, para aí, meu irmão. Vai ter pouca gente? Daí, você vai ter lá, vai a tua marca, gente? Vai ter muita... E se a Olimpíada não tiver público no Japão? Ah, eu não vou pra Olimpíada porque não vai ter público. Para, gente. Para, gente. Vamos lá. Quer saber de uma coisa? Faz a marca A. O resto é balela, galera. Faz a marca A. O, o, o Luiz Merino está dizendo que a Holanda tem gente classificada, senão a Holanda apenas adicionou competições a mais para, para a seletiva. Galera, vou voltar aqui para ver se deixou alguma, alguma pergunta para trás. Vocês acabam mandando, e eu acabo ficando atrasado com vocês aqui. O pessoal falou lá no início do Pautrinieri, acha que o Paul tá está bem? Olha, não sei não, viu? Pau Trinieri ele tem um desafio grande. Eu acho que a prova de a prova de Tóquio, a prova de Tóquio vai ser disputada em condições é, muito boa para os nadadores de piscina, gente. É uma Bahia, é, não tem onda, não tem corrente, a é água quente. Então é, vai ser uma, é uma prova boa para os nadadores de piscina. Então aí você tem que contar Florian Wellbrock, o, o marc antonio Olivier, esse francês aí. Tem menos de 15 minutos os 1500. Então vai é, eu não sei se o Paulo Trinieri é tão favorito assim não, viu? Eu acho que é, é, é um dos que pode acontecer, mas eu não sei se tem essa vantagem toda. Vi que o Marcos Lira está aqui, o Marcos é treinador da Alemanha, está aqui no Brasil agora. Eu vi que você postou umas fotos. Aproveite suas férias, meu amigo. O pessoal falou do Vasco lá em cima, grande Ricardinho. Natação deve ser atrativa para o público em geral. Rivaldo, nós precisamos buscar receitas. Essa é a palavra, você está certíssimo. Os resultados da Holanda. Olha, nesse final de semana, Países Baixos, tivemos essa tomada de tempo. Foi tomada de tempo lá. E tivemos competição na Sérvia, onde uma menina do. Olha, cara, uma menina do. Da Bósnia, cara. Uma menina da Bósnia, ela nadou 57,3 no sem borboleta, 15 anos de idade, que legal, hein? Bósnia, cara. E treina lá na Bósnia mesmo, viu? Primeira nadadora a marcar índice A foi ontem. Ela competiu na, Be... na... na Sérvia o Guga aí, o Guga tá perguntando que tinha medalha, mas já respondi chances de cancelamento da seletiva não tem nenhuma, isso aí é o que vale pra hoje não vale pra amanhã, gente essa é a grande realidade, a grande lição da, da, da pandemia, vamos lá professor grande aqui o Daniel, obrigado os 92 já pararam, Respondido para pro Pedro Baldo, coach, acho que o César Cielo nada ou não nada, César Cielo já falou que não nada seletiva César Cielo já falou que não nada seletiva Bora aí, seguindo aqui. Graças a sem, sem estrangeiro, seletiva é nacional, uai. É, é, será transmitido? Já foi garantido? Eliminatória tem alguma marca mínima? Não, o, você. Essa é a informação, o, o, o Guga. A informação aqui é o seguinte: é, é, você fez uma marca B, você está na competição. Você pode nadar qualquer prova, né? Você fez uma competição, marca B e fez qualquer prova. Então, por exemplo, só tem quatro atletas. E eu é sem livre. Eu sem livre. E eu, e eu chegar em quarto, eu estou, passo para final, mesmo que eu nade para dois minutos, por exemplo, acho que deve ser isso, mais ou menos, pelo que eu entendi a tua pergunta, se eu preciso fazer um tempo para passar para final, não, não, qualquer tempo passa para final, só não ser desclassificado, né? realmente Sport TV é uma coisa que a gente sente muito, mas acabou o contrato, na Alemanha abriu as piscinas para o público, assim como o comércio, tomara amigo, valeu, a Alemanha é um mundo gente vamos lá, Excelente solução, mais justo é só somar de tempo para o Covid positivo. Então isso foi muito bom. O Daniel também gostou. É, Daniel, essa foi uma decisão realmente bem, bem legal. Solução para ser o mais justo possível. Você acha que na Olimpíada, com retrospecto de tempo para recordes ruins, uma vez que os números param e voltam? Cara, não sei. E eu lhe explico por quê. Porque temos tido bons resultados em alguns lugares, mas temos tido também outros resultados nem tão bons. Eu acho que tem meio que alternado. Não sei, eu não, não, não sei te dizer isso, não. Esse final de semana, por exemplo, nós falamos tivemos dois recordes holandeses batidos, né? No 50 Borboleta Feminino e Masculino, em Piscina Longa. Aí vai dizer, mas é 50 Borboleta? Assim, mas é recorde, era um recorde que estava lá desde 2009. Então, né? Não sei, não sei. E essa menina de, aí da, de, de, da, de da Bósnia, que tinha 59 de ser Borboleta na para 57,3% enfim, alguns tempos têm acontecido é meio complicado fazer essa previsão porque a gente não sabe, exato, todo mundo as dificuldades que as pessoas têm passado agora, uma das coisas boas que aconteceu e isso é uma coisa bem legal, tem que ser falado é que toda a seleção toda a seleção não todos os atletas que pertencem à lista larga né que são os principais atletas do país que pertencem à lista larga estão tendo livre acesso e treinando na piscina do Marianen então a piscina do Marianen que está com um bom número de atletas treinando por lá isso é uma coisa muito legal do COB CBDA, de ter aberto aí, porque tem clubes que estão fechados, né? parece que o Santa Mônica está fechado, o Curitibano está fechado, o Grêmio Náutico União tá fechado, o Minas Tênis Clube está fechado, né? o Pinheiros está meio aberto, então a gente até, os atletas que estão treinando, por incrível que pareça, acabam recebendo orientação para não fazer qualquer tipo de postagem, para não, não gerar conflito, reclamação de sócio, briga com a empresa. é complicado, gente, é, é bem complicado, bem, bem complicado, vamos para frente. De fato, é necessário que haja um protocolo de saúde. Doutor André, realmente, esse protocolo está sendo feito. Uh, os médicos, tanto do COB como da CBDA, participaram dessa reunião, porque essa aqui é uma reunião... Embora seja uma, uma reunião de, de decisões técnicas, os médicos estiveram presentes e eles entenderam, e eles entenderam que este número né, de 120... Porque se você fizer as contas do cento e, dos 92 que o Daniel apurou com os atletas que comporão aqueles quatro por prova, os oito do 100 livre feminino, dos 200 livre feminino, nós vamos chegar mais ou menos a mais ou menos essa faixa, de 120, talvez 130, não passará disso, estará dentro dessa previsão é, que foi feita pelo departamento técnico e médico. Né? E eles estão aí trabalhando nesse processo aí. Valeu, grande Ezequiel Alisson! Campeonato de categoria prioridade. Aqui, quem? É, uma das coisas com relação à base... É, eu, eu, eu até, já que eu falei que é, seletiva olímpica não é competição de base não é mesmo, nunca foi, nunca será é, neste momento existe uma tendência muito grande gente, de cancelamento dos campeonatos brasileiros de inverno eu acho que se vocês não se deram conta disso ainda é bom se ligar, existe uma tendência muito grande de cancelamento dos campeonatos brasileiros de inverno se ninguém teve a coragem de destacar isso para vocês, eu estou alertando. Grande tendência de, de cancelamento dos campeonatos brasileiros de inverno. Não foram cancelados ainda? Não, não foram. Já existe a discussão, lógico, existe a discussão todo dia. Mas, coach, poxa, você não acha errado você fazer a seletiva uh, olímpica e não fazer o brasileiro de inverno? Eu explico. A seletiva olímpica precisa ser realizada. E os campeonatos brasileiros de inverno não necessariamente embora seja algo importante eu, pela questão de saúde eu posso deixar mais pra frente ou fazer solos de verão e essa é a realidade e aí eu, eu odeio fazer isso mas eu preciso lembrar vocês vamos lembrar que nós já tivemos um atleta morta participando de um evento de natação neste país durante a covid eu não estou falando de de um avô, de um bisavô de 80, 90 anos. Estou falando de uma menina de 14 anos de idade. Uma semana depois de uma competição, ela morreu de Covid. Então é, é algo que a gente tem que ter um pouco de, no mínimo, empatia. Né? O que dirá sensatez. Né? No mínimo, empatia. Então todas essas ações, elas são muito importantes. Você já imaginou a gente começar a fazer eventos, eventos e começar a morrer mais gente, pelo amor de Deus, você é doido não, não pode, não pode gente. é, é uma situação muito complicada, como eu digo seletiva olímpica é, é algo que é necessário porque tem um calendário internacional, um evento que acontece a cada quatro anos, e existe a possibilidade do risco dos campeonatos brasileiros de inverno não acontecerem, se você perguntar isso para o presidente da CBDA o Luiz Fernando Coelho, ele vai dizer que não, que ele vai realizar os campeonatos brasileiros de inverno, que é a intenção dele e ele tem repetido isso para os presidentes de federação, tá até o, próprio, o presidente Ivo Piovesan, filho aí da Federação do Paraná, o, o Luiz tem sido incisivo, ele quer realizar os campeonatos, ele quer, ele está disposto a realizar os campeonatos, mas o risco existe. E aí esse é o ponto que eu destaco aqui para vocês, tá bom, gente? Seguindo, Sul-Americano, base está lá, já fez isso, terça-feira começa Sul-Americano. Fazer um abraço aqui especial para você, José Ferreira. Hoje saiu uma matéria sobre você no esporte espetacular. Depois eu quero pegar esse vídeo. Parabéns pra você aí, o desafio que você fez. Bem legal, viu? Que bom que a, que a Globo identificou e colocou no ar. Hoje teve natação no esporte espetacular. Depois eu coloco lá no blog. Se eu conseguir esse vídeo, eu coloco no blog, gente. CBDA já decidiu a data em que os nadadores teriam chance de fazer o índice B? Não, Carolina, não decidiu. Não decidiu. Não decidiu. Teria uma chance de fazer o índice B... Não, a data limite... Ah, é assim, é 31 de março. Tá no, tá no, tá no regulamento, Carol. De até dia 31 de março. É de 1 de janeiro de 2019 a 31 de março. Até o Cafu ali respondeu ali embaixo. Tá no boletim. Até, até porque se ela não fez a marca B nesse período. É verdade. O Daniel Takata tá dizendo aí. Na live dessa BDA falou, talvez mudaria. Não, a, a, é o seguinte. A, a inscrição para a competição é dia... É, 1 de abril né? que é, é dia 31 de março, 1 de abril é, é a data da inscrição, os índices tem que ser feito ali até aquela data, é isso Ana Marcela na 2500 olha, inicialmente inicialmente, o Fernando Pocente tinha me dito que a Ana Marcela viria disputar a prova do campeonato americano de águas abertas que acontece na semana anterior, então ela viria para os Estados Unidos disputar a prova americana né? ela estaria em tempo de disputar a prova no Rio, mas ele achava muito difícil que talvez ela não nadaria, não. Ok? A menina da Bósnia tinha 1 em 1. E agora fez 57. baixo isso aí. Parabéns. Obrigado, querido. Luiz Luna Punar. Ok. Oleksiak. Okay. Oleksiak já era medalhista de Mundial Júnior. Vai ter Mundial Júnior? Pergunta do Guilherme. Vamos lá. Mundial Júnior. A história do Mundial Júnior é a seguinte. É... É... Já existe a sede já existe a sede, que é Kazan, na Rússia, até a Rússia está suspensa para a realização de campeonatos mundiais, mas não afeta os campeonatos mundiais júniors. então a Kazan na Rússia poderia realizar o Mundial, porém é algo que ainda não foi batido o martelo. Como nós temos, Guilherme, eleição na fina, na primeira semana de junho, até lá a gente deve ter uma definição, tá bom? Essa é a informação. O juvenil em Pernambuco acho que sai. Ivo, eu, eu não sei, eu não sei. Eu, eu acho que todos estão correndo risco, né? Todos. Aliás, esse final de semana, esse final de semana, entrou em, em, em, em uma restrição para eventos em Recife. Esse final de semana. Esse final de semana mudou lá em Recife também. Continua valendo o índice, é só na final. Só na final. É isso mesmo, Cleirvan. Faz de novo um torneio de integração nacional. Estamos caminhando para isso. Com a vacinação, teremos uma queda de casos... Olha, doutor André, eu acredito que não só pela vacinação, mas também eh, até mesmo pelo próprio contágio das pessoas, eu acho que nós, até o final do ano, nós teremos uma situação diferenciada. Né? Eh, o índice de vacinação no país ele é muito ruim, muito baixo. Né? Nós somos muita gente, né? mas o índice de infecção é muito grande então eu acho que a tendência é de que talvez no final do ano nós estejamos cada vez mais caminhando para que isso aconteça. Campeonato de inverno não seria um seletivo para assumir uma seleção? Sim, Michele, perfeito, Porque é excelente o ponto que você está dizendo, Michele, excelente. De novo, se os campeonatos brasileiros de inverno não puderem ser realizados, a CBDA vai ter que fazer algum procedimento em relação ao, por exemplo, Pan-Americano Júnior, especificamente ele, ou ao Sul-Americano Juvenil, especificamente ele. E aí, a tendência é realizar o que outra pessoa mencionou ali, que seria um outro torneio de integração nacional, talvez um pouco mais uh, com placar com a exigência de placar eletrônico e tudo mais. Né? Porque quando você faz uh, uma seletiva para uma competição internacional, em piscinas diferentes, se você não der as mesmas condições, é, fica um pouco é, comprometida né? A, a, né? a curiosidade da, da, da, da, do, do processo todo. Né? O processo todo fica um pouco maculado. Né? Para isso, se todas as piscinas tiverem com placar eletrônico, a competição organizada pela federação, aí você poderia fazer isso. Mas a tua pergunta é bastante pertinente, sim. Bastante pertinente. Só que a garantia... Os próprios campeonatos internacionais estão sob risco, né? Pode ser os próprios Panamericanos Júnior podem não sair, o próprio Sul-Americano Júnior pode não sair. Tanto Colômbia quanto Bolívia hoje vivem em situação bastante difícil. Olha, Colômbia, neste momento, ela não aceita nem brasileiro. O Brasil não consegue nem entrar na Colômbia neste momento, então é, é, é complicado. Como eu disse a vocês logo no início, é, é uma, é, nós todos aqui estamos lidando, é um, é um clima... É um momento diferente para as nossas vidas, viu, gente? É bem diferente. Vamos para frente aqui. Sim, o Daniel, mas ninguém crava no ouro, sem livro, vamos lá. Sobre a garota que faleceu. É, foi, foi bem triste aquilo, cara. Bem triste, mesmo. mas nem de falar, por favor. Deixa para lá que o teste PCR tem que ser obrigatório. E vai ser. Vai ser. Como foi o troféu Brasil com 350 participantes? É isso mesmo, tudo com PCR. Zé foi demais. Coach, como atrair mais patrocínio? É difícil, é difícil. 31 de março, Cordani confirmando ali como viajar de um estado para o outro para o brasileiro, ainda não confirmado nada disso, onde pode desacompanhar as provas do sul americano Vou colocar o, o vou colocar o link para vocês lá depois, custa 25 dólares para você assinar o pay-per-view para todos os dias aí do sul-americano, grilado com cielo, frescura, nada, porra, então aposenta, porque que é isso? viu? <risos> que é isso, Luiz? O que é isso? Como eu faço não, Luiz? Tá doido? E a seletiva do pan-americano já falei aí, grande Bellini, 16 a 20 de novembro, Mundial Júnior não, não tem confirmado não, Luiz não tem confirmado não apenas, apenas foi lançada a sede mas não tá confirmado ainda não tá confirmado não, posso garantir para você Puciel, acho que ninguém nessa Olimpíada bate recorde do Phelps bate, olha, rapaz, recorde do Phelps qual é o recorde que o Phelps tem? qual é o recorde que o Phelps tem? hã? sobrou o que? os 400 medley? esse não bate mesmo não esse não bate mesmo não, é o único é o único Phelps que sobrou é esse. Mais nada. Os recordes do Felps já foram comidos, isso mesmo. Tem que ser diferente, o último torneio de integração, mais ou menos por aí, gente. A ferição de tempo tem que ser em um equipamento completo. Perfeito, presidente, é isso aí. Joelho, é risco dos atletas brasileiros serem impedidos e entrar em outro, pra... outro país? Joelho, a, a resposta para essa sua questão é a seguinte... É... Por exemplo, na Argentina houve um decreto presidencial, houve um decreto presidencial que permitiu o acesso a todos os atletas participantes. Eu, por exemplo, eu iria entrar dentro desse processo. Então, para isso, a Consanat, a Cada, a Confederação Argentina emitiram um documento para o governo argentino que autorizou a minha entrada lá. Né? Então, é, para quebrar essa essa barreira essa barreira sanitária só com um decreto. E aí, se, o, se o, a sede é, vai fazer um evento internacional, ela precisa se comprometer com isso, entendeu? Perfeito. Grande live. Obrigado. Oh, já estamos em uma hora, hein, galera? Valeu. Oh, obrigado aí. O de medalhas ele tem. Você acha que o Parapan de Jovens acontece esse ano? Grande Daniel, é o seguinte. É, todos, os eventos, todos os eventos estão comprometidos. Todos os eventos estão... É, é, como é que eu posso dizer assim? Todos os eventos estão sob risco. Não posso te dar da garantia de nada, não. Pode ter certeza que estamos todos sob risco. Grande Felipe, ainda tá de pé o open em Assunção dia 21 de abril? Teoricamente seria uma fuga para quem não tem o índice IB da seletiva. Felipe, não sei e vou atrás. O Cielo tem o um recorde da que é isso, Luiz? Tem não. Que é isso? Por antes viajar horas e quando chegar lá no local. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem o, o, o... e na Olimpíada, eu até acrescento na Olimpíada vai haver o controle a cada três ou quatro dias, como foi feito, por exemplo, na ESL. Vocês sabiam que 132 nadadores estiveram na ISL, 132. E nenhum testou positivo durante o, aquela disputa da ESL? Nenhum. E aí, né, testaram os que entravam, né? Quando vinham, eles testavam positivo e eram afastados. Mas dentro da ESL eles não testaram positivo. Só que... Por exemplo, agora, só para vocês terem uma ideia, só a natação, só a natação, são 950 nadadores, né? É um, outro, é um outro tipo de evento. É maior que a NBA, por exemplo, que colocou todo mundo lá isolado, lá numa, numa bolha, é difícil. Para pan de jovens adiado para o ano que vem. Olha aí, ó, que bom que o, o grande Léo da Central Performance já está avisando aí que o para pan de jovens já está confirmado para 2022. Patrimônio para natação tem que ser nas mesmas formas do patrimônio para o futebol amador. Isso é... Uma dica para os pais. Troféu Brasil, oito testaram antes, oito positivos. É, é, é, você sabe que a, a, a, o testar positivo, né? É, mas por eu não sei essa informação, eu não tinha essa informação que você está dando aí. O, o que eu sei é de que a CBDA, informação que eu tenho da CBDA, ninguém que disputou o Troféu Brasil informou a CBDA depois que havia testado. É, não, não Não houve essa comunicação. Se pode até ter tido, porque a gente às vezes não tem controle de todo mundo, né, mas na CBDA não foi informada de nenhum atleta que teria participado do Troféu Brasil posteriormente que havia testado e Excel, parece que sim, essa semana falei com o Nicolas Santos e o Nicolas Santos me disse que já há um movimento para a temporada número 3 com essa crise, com essa situação financeira das federações, a FAN chegou a fazer uma campanha de doação, mas faz tempo que não temos nem notícia e eu, Diego, eu vou te dizer uma coisa, me preocupa muito as federações, as federações elas vivem 12 eventos, sem, sem eventos não tem como ter federação, é difícil, é difícil, é bem difícil, muito difícil que a gente consiga fazer a coisa, mas vamos todos ter que nos adaptar. Completou a hora, gente, bom demais tê-los vocês no domingo, quero desejar a vocês uma boa semana, em especial para a nossa galera do Brasil, que já está em Buenos Aires, disputa o Campeonato Sul-Americano a partir de terça-feira. O Nicolas vai para a seletiva? Lógico. Vai estar tá lá, pô. 50 livre e o 100 borboleta. tá de olho no 50 livre. Valeu, gente. Obrigado a vocês. Um bom domingo, bom descanso. Estejam sempre juntos. A gente se vê na próxima semana. Até lá.